O quarto, quarta edição do curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania, conversando com a coordenadora, professora Rosa Ângela Chiesa. Né, o curso é vinculado ao Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, Segov da Urcs promovido aqui pela Faculdade de Ciências Econômicas, com diversos parceiros, né, com esse objetivo de contribuir com a formação e capacitação de multiplicadores para disseminar conhecimentos e interagir com a sociedade em temas relacionados com a origem, aplicação e controle dos recursos públicos favorecendo a ampliação do controle da participação social. Uh, dentre outros objetivos, vou convidar né, a professora Rosa a falar sobre ele, que vai falar certamente muito melhor que eu. Professora Rosa, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. É uma satisfação estar aqui. Satisfação é toda nossa. Falando uh, inicialmente para o público que quiser comparecer, enfim, uh, o histórico, um breve histórico, os objetivos deste curso aí, de, ser, uh, enfim, de secar um pouquinho né, essa, é, essa apresentação inicial que eu fiz. Esse curso de Educação Fiscal e Cidadania, ele tem um ineditismo pelo fato de ele ser fruto de uma parceria de instituições da esfera federal, estadual, municipal e a universidade. Em nível federal, a Receita Federal do Brasil, em nível estadual, a Receita Estadual, em nível municipal, o representantes né, técnicos, a, o programa de educação fiscal do município de Porto Alegre e a universidade com o SEGOV e com a o Cegov, então o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo e a Faculdade de Ciências Econômicas. O objetivo desse curso ele é é, como tu mesmo colocaste na introdução É capacitar os cidadãos Cidadãos em geral Apesar da primeira edição Ela ter tido um foco exclusivo Para alunos da faculdade de ciências econômicas Nos seus diversos cursos lá Economia, é, contabilidade, atuariais E relações internacionais Na segunda edição né, O curso já teve uma repercussão E nós fomos convidados a ministrar um, é, O mesmo curso nós, é, na, Numa região da Lomba do Pinheiro né, No CPC e para as lideranças daquele bairro, da Lomba do Pinheiro, a terceira edição ela foi realizada de novo dentro da universidade com um foco exclusivo para os alunos dos cursos de licenciaturas da universidade e agora na quarta edição... É, voltado é, pra, com, sempre com um foco esse para o movimento sindical mas nunca tá fechada a vaga para qualquer interessa, interessado de, é, de, podendo ser da comunidade URGS e podendo ser externo, ele é, é um curso que tá aberto, a universidade por ser pública e gratuita, ela nem pode na verdade excluir o que nós temos é uma limitação de vagas apesar da, do curso ser ministrado no auditório, nós temos um um limite que são 180 vagas, né, em torno de 200 né? vagas, nós colocamos, sempre tem uma, uma quebra, mas ele é for para o cidadão, <risos> desculpa, e ele tem como objetivo, de certa forma, suprir uma lacuna na própria formação do cidadão brasileiro, que é o que é Estado, o que são tributos, é, gastos públicos Veja que esse assunto Não é tratado no nível médio Na formação, tampouco no ensino fundamental Tampouco os professores de, né, Têm uma formação específica para isso É impossível e, nós então, falarmos de, de cidadania plena Sem uma é, compreensão da, da importância social do cidadão. Exatamente, estudos, né? de, um, de um lado nós <risos> temos uma né, Desde a constituição de 88 um, um conjunto de normativos que foram aprovados Lá, acesso ao cidadão Nos conselhos municipais de saúde Educação e est conselhos estaduais depois vem a lei do Estatuto da Cidade, depois vem a lei de responsabilidade fiscal com um capítulo exclusivo sobre transparência, controle social, obrigação né, de, de prestar contas em audiências públicas, e aí na sequência vem a lei de acesso à informação. Então nós temos um normativo, um, conjunto, um arcabouço legal, que de fato dá acesso, né, a, a, a, é possível pela norma ter acesso, apesar de ainda ter algumas lacunas, né? Uh, especialmente no que se refere à concessão de subsídios, que está ainda muito fechado, a gente precisa avançar nisso. Mas, por outro lado, nós temos um cidadão que ele, é, por uma lacuna na formação, né, na formação, uh, formação formal, ele não tem essa, for, essa, essa possibilidade, não foi capacitado, ele não compreende. Então, o que acontece é que, muitas vezes, quando tu ouve alguém dizer o Brasil tem a carga... Tributária mais alta do mundo. Nós ouvimos desde a minha a empregada que faz, a minha secretária que faz os serviços domésticos, até o taxista e, a, e, o, e o jornalista lá da, da rede X, diz, repetindo a mesma frase. E aí nós vemos que quem é que está formando esse cidadão. Qual é o papel da universidade sobre isso? Então, esse é o objetivo desse curso: de fato mostrar. Bom, o primeiro mito é que o Brasil não tem a carga tributária mais alta do mundo. É, então, começar por, esse, por essa discussão. É uma carência a educação fiscal no Brasil, então? É uma carência a educação fiscal no Brasil, e, e por isso que eu vejo esse curso com né, bastante entusiasmo, pelo ineditismo, e ele é ministrado, né, o que é fundamental, por, por, uh, por uh, profissionais né, que atuam nas suas diferentes áreas, ao mesmo tempo de fazer uma ponte com a universidade. Agora nós temos dois professores da universidade que ministram é, parte do curso, que sou eu e o professor Diogo de Marco, mas nós temos e eu gostaria inclusive de citar os nomes, por exemplo, a aula sobre Estado, Sociedade e Noções sobre, Gerais sobre Tributação, que é a primeira aula é com o Dão Real Pereira dos Santos e Maria Regina Paiva Duarte que são dois auditores da Receita Federal Nossa segunda aula Tributação sobre Patrimônio com a Cláudia de César, a Cláudia é uma técnica do município de Porto Alegre, que trabalha com tributação e é uma pesquisadora, ela é uma pessoa de renome na América Latina, se não não internacional. Tem várias publicações sobre... Ela trata especificamente do IPTU, Tributação sobre Patrimônio, mas ela trata muito o tema do IPTU no Brasil, na Porto Alegre, no Brasil e na América Latina. Essa, é, esse corpo de, de docentes desse curso já é uma tradição de ser extremamente qualificado, né? Exatamente. pessoas extremamente especializadas nas suas áreas que trazem uma noção muito importante. Que pra... caso com a visão acadêmica ou com a visão do mundo, do mundo prático. E, e aí a nossa terceira aula, que é a tributação sobre consumo, que vai ser ministrada pelo Cláudio Graziano Fonseca, da mesma forma, é auditor da Receita Estadual que trabalha né, com ICMS. E, na sequência então uma aula sobre transparência e controle social da mesma forma João Carlos lebens que é um um auditor da Receita Estadual junto nesta desde a terceira edição né o desde a terceira edição nós incorporamos um uma aula sobre projetos que é uma também uma técnica no estado que recentemente doutorou-se a Tânia Santos Coelho de Souza que vai nos ensinar que vai nos ensinar porque eu também aprendo né e os alunos, e nós somos professores e somos alunos ao mesmo tempo, ensinamos e aprendemos, ou aprendemos e ensinamos, né? Muitas vezes é uma dinâmica que é de, de duas mãos, que ela vai tratar de como é que ele resolve projetos eh, na área de cidadania, né? justamente para que os alunos, desde esse curso, já passam a pensar desde o que, que ele pode fazer, né? no, no sentido de colocar em prática exemplos de cidadania. No, na outra aula, dia 1 de julho, a tributação sobre renda e gasto público. Então, tributação sobre renda é o Luiz Antônio Wunderlich dos Santos, que é um auditor da Receita Federal e trata, trata né, atua na área de tributação sobre renda. Gasto público orçamenta é comigo, professora Rosa e o Valtuir Pereira Nunes, que é o ex-diretor-geral do, do Tribunal de Contas, que também né, tem uma vasta experiência sobre orçamento e gasto público, e ainda nessa disciplina vai ser dividida com o professor Diogo De Marco, que é também professor da curso de administração pública nessa universidade. Então, de fato, é um curso que... É... São sete aulas, <coughs> são... de 6 de maio a 8 de julho, a gente já vai passar como é que faz para poder se inscrever e Isso. tudo mais. E nós tivemos no dia 11 de abril uma palestra de abertura, com um profissional que não é de nenhuma dessas áreas, né? o Juremir Machado da Silva, que é jornalista, escritor, professor. Uhum. né? Como é que foi essa palestra inicial com o Juremir? Essa palestra do Juremir ela foi bastante <risos> prestigiada, né? nós tivemos o auditório lotado, e o debate que o Juremir apresentou foi justamente sobre o tema Reformas para Quem. Fez uma reflexão sobre a atual crise do Estado brasileiro ou da cidadania né, que o Brasil enfrenta e, ao mesmo tempo, como é que desse Estado, né, esses Estados são geridos pelos seus governos, mas esses Estados, como, como, como que eles vão sendo, essas reformas, como que elas estão sendo construídas para atender quem? Né? Eu não, que classe? São os trabalhadores, né? são os empresários, né? são os trabalhadores rurais, né? os militares, os professores. Como é que a gente enxerga essa sociedade? Né? Como nós enxergamos o Estado brasileiro e de que forma... É, ela vem sendo essas reformas vêm sendo implementadas. E uma comparação também né, com, a, com a experiência internacional, porque apesar do Brasil ter suas especificidades, nós não podemos chegar lá e olha, no, no país tal a posibilidade mínima é 65 anos panas, vamos adequar essa é, eu copio e copio mal, como nós já temos várias experiências no caso brasileiro. Tem que analisar um conjunto, né? O processo histórico, se nós temos uma inversão da pirâmide populacional, quando é que isso aconteceu, qual é a nossa expectativa de vida, qual é o grau de informalidade no mercado de trabalho? Então nós temos um conjunto de variáveis do estado brasileiro, da sociedade brasileira, que ela não pode ser negligenciada quando eu vou eu simplesmente faço uma cópia mal feita. Nós temos um histórico recente que um dia nós fomos chamados de Estados Unidos do Brasil, né? e nós copiamos os Estados Unidos da América, porém naquele país né? Ai, tem uma história para ser Estados copia, Unidos da América. O copia modelos de outros é. lugares em várias áreas de, de uma forma... Que não leva em conta, Inclusive né? tipo nós de... vemos no representantes nossos, seja no parlamento municipal, estadual ou federal, muitas vezes dizendo não porque os países desenvolvidos fizeram. Sim, isso é uma informação, mas ela é necessária, porém ela é insuficiente. Nós precisamos saber quem somos, qual é a realidade desse país. Então esse curso ele tem uma, uma grande função, que é formar a cidadania, qualificar o cidadão de fato para a gente poder exercer é, exercer a cidadania de uma maneira um pouco mais qualificada pra o público que... quiser se inscrever no quiser participar do do, do curso como é que funciona o... Os, a informação do, sobre o curso... As informações sobre o curso estão disponibilizadas no site da, o site da URGS, no geral. Também está disponibilizado no site do SEGOV, no site da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. E lá tem uma matéria, uma notícia e todas as notícias constam um link né, para o interessado se inscrever. Mas caso né, a demanda pelo curso está bastante forte, grande, significativa... Caso o, o aluno interessado não consiga a vaga neste semestre, já vamos a, comunicando que nós esperamos que esse curso tenha a sua quinta edição, que será no segundo semestre de 2017. As aulas dessa quarta edição são todas no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas? Todas no auditório, sábados pela manhã justamente para a gente poder né, pegar aquele. Uh, incorporar, contemplar aquele público que não tem condições durante a semana. E, então, corre aos sábados pela manhã na Auditória da Faculdade de Ciências Econômicas, aí na Avenida João Pessoa, número 52, no terceiro andar. E para a gente fechar nossa entrevista, professora, como é que tem sido a avaliação de vocês e dos alunos nas edições anteriores do curso? A avaliação tem sido muito positiva. Né? Inclusive, alunos é, agradecendo pela oportunidade. No semestre passado, nós tivemos alunos de, de municípios do interior, e que, vão, né, na sua avaliação, colocaram que estão levando parte do conhecimento, inclusive, para replicar experiências é, que é, vivenciaram nesse curso. Além disso, né, os alunos, como eles têm que elaborar um projeto, né, fruto do curso, nós temos, por exemplo, no ano passado foi realizado o congresso, dos, o seminário para os jovens é, da Lomba do Pinheiro, e isso foi fruto, resultado, é o Seminário da Juventude, foi chamado na Lomba do Pinheiro no segundo semestre do ano passado, e isso foi fruto da nossa segunda edição do, do Educação Fiscal e Cidadania. Além disso, nós tivemos nossos alunos da Faculdade de Ciências Econômicas, que fizeram um trabalho muito interessante na escola municipal Afonso Guerreiro Lima, que é... Um, um, com os alunos de EJA, alunos de 16 anos a 60 anos, né? nós ministramos o curso, uma certa amostra do curso e os alunos da nossa primeira edição, alunos da Faculdade de Ciências Econômicas e de outros cursos de políticas públicas também fizeram um trabalho de resgate do Estado naquele bairro, onde está o Estado na, na, no meu bairro? nas paradas de ônibus, na, na, na faixa de segurança, na escola, no sentido de identificar que o Estado sou eu e, portanto, eu preciso me identificar, preservar e cuidar do que é meu. É, então, é um, é um resgate de cidadania nesse sentido. Então, esse, nós temos já uma uma longa história dá para escrever um livro com as experiências. Em é um breve, quem sabe, nós publicamos. Em primeira mão, estou trazendo essa informação, então. Okay. Além disso, nós já construímos um material que está sendo utilizado né, numa apostila, que no futuro breve deve sair um livro sobre os conteúdos né, que, tão, que estão disponíveis no meio, e-mail meio eletrônico para, para aqueles que se inscrevem apenas por enquanto. Professora Rosa Ângela então, Queza, coordenadora do curso de Extensão Educação Fiscal e Cidadania. Muito obrigado pela participação em Sessão em Foco, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos e voltamos a contar com a, o apoio da Rádio da Universidade para voltar a divulgar as próximas edições. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para o curso de extensão URGSMUN.